Bom dia, amado Ser de Luz! Que alegria estarmos juntos para mais um decreto de 21 dias com o Arcanjo Miguel. Hoje é o nosso sétimo dia do ciclo. Abra-se para receber as bênçãos de Arcanjo Miguel. Enquanto se acomoda, acalmando a sua mente. Respire profundamente e relaxe todo o seu corpo.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 e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem a vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que faça mudanças em minha vida